Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alton Fonias e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre Cyberpunk 2077 e as suas reviews adiantadas, então fique aí até o final para saber mais. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos nas redes sociais, porque isso vai ajudar bastante na divulgação dos vídeos. Sem mais delongas, bora lá! Cyberpunk 2077 é um jogo de ação de mundo aberto do gênero RPG, Role Playing Gaming, onde basicamente você cria seu próprio personagem. Night City é o palco dessa história. Uma cidade completamente viva em uma ambientação do universo Cyberpunk criado em meados dos anos 60. Para quem não conhece, Cyberpunk é um universo rico em aventuras, rico também em tecnologias que muitas das vezes podem ser consideradas ultrapassadas. Mas Cyberpunk 2077, o jogo criado pela City Project Red, traz V, um personagem que pode ser o que você quiser, desde homem ou mulher e até mesmo um humano super overpowered, até um hacker bem esperto. Então você escolhe a sua própria história. Lembrando que nesse vídeo não irei dar nenhum spoiler da história do jogo, porque ainda não joguei ele. Só irei mostrar os fatos que a própria produtora nos mostrou. Todos os vídeos que vocês verão a seguir foram tirados do canal oficial do Cyberpunk no YouTube. Começando pelos gráficos, Cyberpunk 2077 é um avanço muito grande da nova geração. Apesar do game não ter sido anunciado oficialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X, terá uma versão de retrocompatibilidade. Porém, para os usuários que jogarem no PC, vão experienciar uma coisa totalmente inovadora, trazendo qualidade incrível de Global Illumination, ou iluminação global em português, juntamente com uma nova tecnologia da Nvidia, chamada Ray Tracing, ou em português, Traçados de Raios. E essa tecnologia nos traz vários reflexos novos, inclusive, novas sombras para o jogo. Com tudo isso, Cyberpunk se torna super realista, com efeitos visuais incríveis, capaz de colocar você em uma imersão nunca antes vista. A história do jogo ainda não foi totalmente revelada, porém, a empresa já divulgou um trailer explicando mais ou menos o que a gente vai ver no game. O nosso objetivo é guardar um protótipo de biochip em nosso corpo, que além da tecnologia, ele guarda a mente de um roqueiro chamado Johnny Silverhand, o famoso Kyano Reeves. Mas pra galera pensando que a gente vai sair nas ruas de Night City jogando com ele, podem tirar o cavalinho da chuva. Johnny está morto. Porém, ele acaba adentrando a nossa mente ao decorrer do game, então muitas missões iremos ter a aparição dele para nos atormentar. Enfim, Sobre a história do jogo, a gente não pode falar muito. No game, você pode escolher inicialmente três classes diferentes. Mas calma lá, não são classes de um jogo de RPG convencional. Nesse jogo, você pode ser um Nômade, um Marginal e um Corp. São três modos diferentes de jogabilidade iniciais. Mas vale lembrar que ao decorrer do game, todos os três irão adentrar a mesma linha de tempo. Falando um pouco sobre os carros, você poderá explorar Night City com diferentes tipos de veículos. Os econômicos, aqueles veículos que a gente não deve gastar tanto dinheiro, veículos úteis e etc. Em contrapartida, temos os carros executivos, aqueles carros mais caros, modernos, cheios de estilo para desbravar a cidade de um jeito totalmente livre. Temos também os veículos pesados, caminhões, tanques, para usarmos quando precisarmos de veículos monstruosos, pesados e superpoderosos. E falando em poderosos, temos os carros esportivos, com uma alta gama de opção em customização, para serem usados não só em corridas, mas também com veículos principais. Os hipercarros são aqueles tipos de carros super rápidos, os mais rápidos do game, mais estilosos, super poderosos, além de tanques velozes e super seguros. Até uma Porsche 911 exclusiva do Johnny Silverhand estará no game, tendo aí 100 anos de idade, já que vivemos no ano de 2077. E para sermos poderosos em Night City precisamos de armas também poderosas, e o game temos tudo isso, vários tipos diferentes de armamentos, biotecnologias que podem ser implementadas em nosso personagem justamente para nos tornarmos uma arma viva. Armas tecnológicas com uma vasta e diferente customização desde escopetas a lança-granadas, armas poderosas, temos as armas inteligentes que podem até mesmo atirar em inimigos atrás de paredes seguindo bem precisamente o alvo. Temos as armas de corpo a corpo, katanas, armas cibernéticas, lâminas que são bioimplementadas implementadas em nosso corpo. Braço gorila, capaz de dar uma ampla capacidade de fazer o que você quiser. Vale lembrar que cada roupa do jogo te dá acesso exclusivo a lugares diferentes, então o seu estilo no jogo define onde você poderá entrar. Gangues super complexas que estão dominando partes de Night City, vários lugares marcantes, bairros e muito mais. O jogo também possui uma tecnologia nova, nunca antes vista em outros games, a tecnologia Jelly, capaz de reproduzir os movimentos labiais em 10 diferentes idiomas. E o português brasileiro está nessa lista. Que essa cidade não te dá escolha ou você queima vivo nela. Não existe. Acredito eu que com essa tecnologia teremos uma experiência ainda mais imersiva no game. Falando sobre as reviews adiantadas, muitas empresas, revistas e youtubers muito famosos já jogaram o jogo, ainda não finalizaram ele completamente. Muitos com mais de 40 horas de gameplay dizem que o jogo está extremamente bem feito, apesar de muitos bugs serem apresentados durante a jogatina. A experiência de gameplay é extremamente única capaz de te dar uma imersão completa, implicando o sentimento de exploração em Night City. A cidade em si é muito viva, repleta de NPCs com diálogos únicos que dão a cereja no topo do bolo. Essa galera que já jogou o jogo, ou está jogando, diz que existem sim muitos bugs. Objetos aparecendo do nada, NPC agindo de uma forma super irrealista, looping de animações em certos locais e tudo mais. Vale lembrar que o game irá ter uma atualização antes de seu lançamento, denominada de Day Zero Update, com aproximadamente 45 GB de atualização, também, logo após seu lançamento em 9 de dezembro às 21 horas, o Day One Update, com alguns giguinhas a mais. De acordo com a empresa, muitos bugs serão corrigidos, além do aumento significativo de performance podem ser esperados para essa atualização. Esses 50 GB não são à toa, o game realmente ainda precisa ter aquele toque final. A empresa anteriormente disse a todos que muitos usuários já receberam o um jogo até uma semana antes. Porém, a build incluída no pacote inicial era a build ainda bugada, por isso aquele adiamento. Muitos sabem que Cyberpunk 2077 foi um jogo muito adiado, esperado por muitos e odiado por outros justamente pelo seu tempo de produção. Eu, particularmente, não gostei do último adiamento. Porém, é melhor ter um jogo menos bugado e depois do que receber ele antecipado extremamente quebrado. Deixando a desejar e não fazendo jus ao preço que foi pago. Então é isso aí, guys. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like compartilhar com seus amigos para eles conhecerem um pouco mais sobre esse universo vasto que é o Cyberpunk 2077. Lembrando que todas as informações aqui foram retiradas do canal do YouTube do Cyberpunk, então não se esqueça de conferir lá todos os trailers que estão disponíveis a qualquer momento. Beleza, pessoal? Vale lembrar também que o jogo vai ser lançado amanhã, né? dia 9 de dezembro, às 21 horas, logo após o evento da Warner Bros., e aqui na descrição também vai ter o link, beleza pessoal? Então tamo junto, muito obrigado e até mais.